Bom dia a todos os meus ouvintes e amigos da Rádio Mundial. Eu, armei de Gourmandian, como faço todos os domingos, aqui para conversar com você e também as segundas-feiras, né? Sempre ao vivo e a cores. É, eu falo sobre o quê? Eu falo sobre o registro da memória celular pelo DNA. Falo sobre a radiestesia magnética imantada, ou, né? Que algo assim inédito é bárbaro isso, é muito bom. E também falo sobre a energia fria vibracional curadora. Gente, é uma frequência de luz fantástica. É uma frequência de luz, uh, assim, ela é raríssima. Eu, na verdade, eu, eu vi assim, sem querer, no vídeo, isso vai fazer um ano, uma pessoa da Turquia que faz isso, na paz da Turquia. Eu só vi ele que faz desse jeito. Tem, tem alguns que estão fazendo, né que falam uhum. que é uma, uma, uma energia nova, uma frequência nova. Não é nova, não. A frequência não é nova. Eu recebi em 85 essa frequência. E ela sempre existiu, não existe nada novo né, no universo. Existe aquilo onde nós vamos conectar né, nessa energia quando nós estivermos preparados. E hoje nós estamos preparados. Ela atinge todos os órgãos, ela atinge o seu corpo por inteiro. Eu atendi assim, um casal agora no... Eu acho que foi na quinta-feira. né? Eu não vou citar o nome, mas se ela estiver me ouvindo, ela pode entrar em contato. Não sei se ela está me ouvindo. Ela é de Mogi das Cruzes. E, e era assim. Foi, foi a consulta, sabe, Ori? Foi a consulta. E veio ela com o marido. Vieram os dois. Gente, na consulta, eu nem vou para a sala onde tem a maca. Eu tenho uma outra sala, que é a sala... Onde eu que é a, a do registro da memória celular, é onde eu canalizo o subconsciente da pessoa. A princípio, né? Na consulta eu vou conversando com a pessoa até nós irmos, né? E vou vendo tudo que eu estou percebendo e vou falando. Depois, quando a pessoa começa, é que nós vamos fazer a radiestesia. Mas na primeira, na consulta eu já meço a aura, já vejo os chakras, como é que estão. Então, antes de eu começar, né? Pra depois a gente ver de novo como é que ficou. Só que você vai ver junto comigo, lógico. Não adianta só eu ver, né? Ah, a Sheila já tá aí. A Sheila Adriana, né, Sheila? Ah, então, nós estávamos conversando ainda. Na, acabaram de chegar. De repente, os dois começaram a entrar nessa energia fria. Começaram a entrar na frequência de luz... Primeiro era ela, porque eles foram separados. E depois, eu, gente, foi igual. Sem eu aplicar nada, quer dizer, não estávamos nem na sala onde eu aplico energia fria, nem na maca. Estavam sentados na poltrona. Começaram a entrar na frequência e foi algo fantástico. Por quê? Porque vai mexendo com todos os órgãos, vai mexendo com as glândulas, com tudo que a, pre a pessoa precisa. E eu pensando que isso só estava acontecendo com eles, na sexta-feira eu atendi uma outra pessoa que veio a segunda vez, e ela falou, não, Arme, antes de a gente ir para lá, né, antes de fazer a radiestesia, eu quero conversar um pouquinho com você, tá bom, vamos conversar. De repente, a cabeça dela começou a fazer isso aqui lá na poltrona, porque vai mexendo mesmo. Ela falou, gente, eu tô sentindo que tá mexendo o meu sistema neural. E vocês sabem que o meu problema maior é a cabeça. Catei ela, levei ela para outra sala. Não deu nem tempo de começar, ela já foi para o chão, ela não foi nem para a maca. Porque ela estava precisando da energia da terra. Ela grudou, porque, literalmente, a pessoa gruda no chão ou gruda na maca e ela tem a impressão que a terra está puxando ela. Isso a princípio. É como se ela estivesse entrando na terra. Na, assim, não, pelo amor de Deus, não vou entender outras coisas. Mas é, é uma gravidade. Então, a pessoa, o corpo... Uh, uh, uh, uh, uh, tá pegando minha garganta. O, o povo... O povo a pessoa fica assim, ela se sente muito bem, porque é como se ela fosse uma árvore lá dentro do, uh, do espaço, da terra. E, a, e naquela hora, o corpo dela vai harmonizando inteirinho. Né? É a parte física. E ela começou a sentir isso, ela foi, mas ela mesma, automaticamente, foi para o chão. Ela, sem querer, ela foi para o chão. E no chão a cabeça dela continuou. E ela falava rindo, porque começou a dar ataque de riso nela. E ela falava rindo assim. Ai, ah, minha cabeça não para, mas eu tô me sentindo muito bem. Eu tô sentindo que tá mexendo lá dentro, tá mexendo os meus neurônios, está mexendo com alguma coisa. Gente, e eu vim aqui te procurar justamente porque eu é, é a 300 mil por hora, minha cabeça, né? Quem sabe ela me procure aqui também. Não sei nem se ela tá dormindo, tá acordada nesse domingo de chuva, né? Gostosinho. Então, gente, é algo maravilhoso, né? De repente, as coisas vão acontecendo e o corpo vai harmonizando. É preciso ondular sempre o corpo, dar espasmos? Não. Mas só que comigo acontece quase 90% das pessoas que... que não conseguiram nas outras vezes lá, sei lá, mas quando vão lá comigo, o corpo começa a ficar assim. Por quê? Porque ele é uma resposta do laser que vai entrando. Esse laser vem da onde, Armin? Vem do grupo estrelar. Vem, esse laser vem justamente do, dos arturianos, dos, dos arturianos, vem dos pleidianos. É, é, a, é a medicina energética do terceiro milênio, gente, não tem como fugir disso. Não tem. E a cura é fantástica. Eu tô, a gente trata agora, nós estamos tratando com pessoas que têm câncer gravíssimo. Eu não vou dizer para vocês que o câncer melhorou. Isso é, é uma balela, né? É mentir. Mas estagnou. tá estagnando. E os meus alunos estão fazendo isso, por isso que eu estou dando curso, já há muito tempo, e cada curso é diferente do outro, cada curso é uma é, é um curso, é, sabe, parece que vem algum, de acordo com o que aquele grupo precisa. Então, eu vou convidar vocês para irem conhecer essa energia fria, vibracional, curadora, é, para se inscreverem para fazer o curso e também para receberem a energia, tá? E a radiestesia quântica, magnética. Olha, você quer saber um pouquinho, mas eu não vou ficar o tempo todo falando disso, porque eu estava falando agora com o Yuri que eu quero atender o 20 hoje. Né, Eury? Uh, vocês vão lá no meu YouTube, Armin de vão no meu Face. Eu quero dar também o um recado que eu vou aplicar essa energia, fazer um trabalho maravilhoso no dia 29, que é um domingo, lá em Jundiaí, no Manifesta, no Espaço Manifesta, é, é, Instituto Manifesta. É um lugar bárbaro, gente, em Jundiaí. Mais informações, vocês precisam ligar para mim, que eu não tenho o telefone deles aí de cor, né? E se, a, é, se, se eles estiverem me ouvindo na rádio, é, manda aqui para mim o número do telefone. Bom dia, Sandra, você também. Aí A Sandra foi uma cliente minha, hoje é amiga e está me ajudando a elaborar um trabalho aí que em breve faremos, é né? uma pessoa maravilhosa. Um beijo para você, viu, Sandrinha? Então, gente, o que, que acontece? Uh, esse tipo de trabalho que nós que da radiestesia se vocês forem lá no meu youtube forem no meu face forem uh, forem observar tudo que eu faço vocês vão a pessoa eu, eu, eu, essa energia porque todo o meu trabalho é quântico toda a vida foi eu estou aqui na Rádio Mundial vai fazer 18 anos né estou com 17 anos em Rádio Mundial uh, gente é, é o pessoal fala ai ah, meu nunca vi isso você nunca viu porque quando eu comecei, eu já também não sabia, eu já trabalhava com a física quântica. Quando Sabe, desde que eu era pequena, eu já trabalhava com a física quântica. Aí vem falar que é coisa moderna, que é criança não sei o quê, isso é aquilo. Não, isso já existe, toda a vida existiu. É, como eu falei num, numa live que eu fiz lá de casa, gente, Deus é atemporal, o universo é atemporal. Não existe nova era, antiga era para Deus, para o universo. Né? Existe para nós ainda que estamos em, em processo de evolução uh, Para sentirmos, para descobrirmos tudo isso Tem ouvinte na linha? Então vamos atender o ouvinte, pra, ao invés de eu ficar aí falando E daqui a pouquinho já vão pegar a caneta, o papel Para anotar o número do meu telefone para entrar em contato comigo E agendarem um horário Ou se inscreverem para o curso que eu vou falar daqui a pouco Alô? Bom dia, quem está falando? É, Neri. Quem? Neri. Neri. Isso. Tudo bem, Neri. Olha, eu já ouço o seu programa já há vários tempos. Vários Cada vez estou ficando mais abiasmado com as suas explicações. Que bom. Eu estou ao vivo, viu, no, no, pelo meu Face, no, é, na live, tá bom? Fala, Eurina. Olha, Yuri, não. é ah. Eu gostaria de saber algo sobre a minha situação financeira. Tenho apenas tem, é, 74 anos. 64 ou é. 7,4? A minha situação financeira. 7.4? 7.4. Tá menino ainda. Ah, jovem, jovem. Jovenzinho, lógico, porque quem envelhece é a cabeça, né? Falar uma coisa, nem os cabelos caem ainda. <risos> tá vendo? É, bom, você falou que você teve um problema com quê? É o quê? Financeiro. Você está com problema financeiro? Eu, é, já com a idade ainda não consegui adquirir o meu pé de meia. Tá. Trabalho, comecei a trabalhar. Falo 5 anos de idade. Tá. Até hoje trabalho, sou aposentado e continuo trabalhando. Sim. Saúde tenho muita. Graças a Deus. Graças a você que se cuidou também. Amém. Então, ah, dá para você repetir seu nome? Eu esqueci. É, Neri. Neri. Então, Neri, é o seguinte aí. Ah, o que eu percebo quando você fala é o seguinte. Eu vou, eu vou. Você usou um chavão que todo mundo fala, pé de meia. Vou fazer meu pé de meia. Exatamente. Quando você fala meu pé de meia, olha, eu me veio isso na cabeça agora, hein? Ah. Você visualiza o quê? Você visualiza dinheiro ou visualiza o seu pé com o pé de meia? Visualiza dinheiro. Não, você. A primeira imagem que vem na mente que, o que é? Você falou, vou fazer meu pé de meia. Exato. Você não vê o dinheiro. Eu não consegui fazer nenhuma. Você vê o que? Uma meia. Você vê um pé. É a primeira imagem, depois tudo bem. Você coloca dinheiro, você coloca o que você quiser. Mas a imagem imediata, o que quer, Não é né? um pé de meia? Pé de meia. Quem tem o um pé de meia só tem o um pé de meia, não tem outro. É o um chavão. Só que esses tipos de chavões, eles vão trazendo, sabe, ali? Eles vão grudando na nossa cabeça é. e diz assim, se eu tiver um pé de meia, eu já estou feliz. Ou seja, o resto pode ficar descoberto. Mas a minha base, a minha sustentação, que é a base, com um pé de meia, já está firme. O restante está balançando, tudo bem. Mas, pelo menos, eu me firmei em alguma coisa. E quando a pessoa pensa assim, ela conquista, sim, um pouquinho. Ela conquista. Mas ela não vai conquistar o suficiente para ela viver bem. Para ela ter uma boa condição de vida, que ela possa dizer assim, eu, eu estou confortável. Eu estou confortável. A partir de hoje, entendeu? Neri, então, o que você precisa fazer, querido, é sair do pé de meia, que esse você já conquistou, e, eu não sei, você ainda deve trabalhar, fazer alguma coisa ou não? Trabalho, a trabalhando. Sim, então você vai fazer o seguinte, você gosta do que você faz? Do que que eu não gosto? Tá. Se dedique a esse trabalho, vá em frente e confie. Diga assim, a partir de agora, eu quero viver muito, mas eu quero viver muito bem. Eu quero ter tudo que a vida possa me oferecer. E a oportunidade certa vai aparecer. Beleza. Imediatamente, tá bom, Yoni? Muda essa crença. Olha, era ah, tem uma pessoa aqui. Não, a, a, a metade não existe. Eu vou ser inteiro. Você percebe que você põe tudo pela metade? E você nunca vai ser inteiro nem outra pessoa, querido. Você é inteiro ela é inteira. Tá bom? Um abraço para você. Bom, tem mais ouvinte? Se alguém quiser ligar, então pode ligar para cá que eu tô aberto para responder. O número do meu telefone para você agendar um horário... É assim, você primeiro vai entrar em contato comigo para, para para fazer a consulta, né? A consulta vai levar uma hora e dez, uma hora e vinte, de acordo com a necessidade. Gostou da consulta? Na consulta já é praticamente uma sessão. Você vai ter uma série de informações. Gostou? Aí nós marcamos as sessões. São seis sessões uma vez por semana por uma hora. Já, já eu passo o telefone para vocês Vou atender mais um ouvinte na linha Alô? Alô? Sim. Quem tá falando? É Marli Tudo bem, Marli? Eu tenho muita dor nas pernas E no fígado Tô sentindo, comecei a sentir agora aqui deve ser Você já falou comigo? Eu com... admiro demais você, querida Que bom, você já é falou comigo? Maravilhosa Você já falou comigo, Marli? Sim, bem. Ah? Já, já. Há quanto tempo? Eu me lembro de você. Não tenho precisão de quanto tempo. A última vez eu falei que eu já tinha falado ia atender uma pessoa que nunca tenha sido atendida. Tá. Eu vou pedir então pra você. Para essa finalidade não dá, tá. Então eu vou pedir pra você. Continuar ouvindo meu programa, que daqui a pouco eu vou passar para o coletivo a energia fria, tá bom? Eu fico, no, eu fico no ar? Fica no ar. Não, sai do ar, ar e vai me ouvindo que eu vou passar pelo rádio, tá bom? Obrigada, Gabi. Nada, um abraço. Tem mais um, Alô? Bom dia. Bom dia, quem tá falando? Bom é, dia, tudo bem, Sandra? Agora, agora falando com você. Que bom. Você fala da onde? Da minha filha, da minha filha, da minha Ah, tá bom. Então fala, Sandra. Então, é assim, eu acabei, acabei de acordar e, e já sinto assim, meu corpo tremendo e o medo, então eu encontro minha cabeça, sabe? Medo de morrer, descobri que eu tinha assim, pressão alta, 20 anos e mesmo pressão 30 vezes por dia, 40 é assim, eu não tenho problema familiar nem, nem nada, nem financeiro, nem nada, só isso, Armin. Eu, eu acho que a minha família acha que eu estou ficando louca. Né? Síndrome do pânico? Medo de morrer o dia inteiro. Como é que é? Medo de morrer o dia inteiro. Sim, medo de morrer. Ah, me diz uma coisa, Sandra. Eu vou te explicar: você não tem nenhum problema neural, tá? Neurológico, mas eu tenho o da Síndrome do Pânico. Mas me diz uma coisa: alguma vez você ouviu alguém falar, um médico ou qualquer outra pessoa, uma vizinha, sabe essas tagarelas da rua? Sim. Que você era problemática? Uhum. Desde, criança? Desde, criança? Desde criança? Pois é, Sandra, você acreditou? Falaram-se o que você. Olha, eu vou até usar um termo que não tem nada a ver, né? Sim. Mas tipo assim: ah, ela é louca, esquizofrênica, é. Esses termos parecidos? Sim. É que ela era bem ativa, né? Minha mãe, por eu ter nascido homem. Você já não aceita a tua sexualidade, né? É. Sim. Porque você não nasceu homem, nasceu mulher, então você não pode fazer nada. É. Eu... Porque já nasceu errado. Já nasci, já. Já nasci porque meu irmão não me bebe, não fuma, não joga. E você bebe, fuma fumo. e joga. Só não joga, mas bebe e fuma. Pois é, Sandra, você para disfarçar, para impermeabilizar o conceito que você tem sobre você, para não virar tona, você fechar isso, entendeu? Você fez tudo que um homem deveria de fazer. Deveria não, porque nem o homem deve fazer isso. Mas tudo que você via um homem ou provavelmente o seu pai fazendo. O seu avô, o seu pai, a sua família. Sim. E, e você foi enveredando por um caminho de, de sair da mulher, de sair de você e virar um traste na vida. Verdade. Verdade. É bem essa palavra, eu não gostaria de usar, mas eu tenho que usar o termo que me vem na cabeça. Sandra, o, o que nós podemos dar um jeito em você, sim, tá? Mas você precisa ir lá para o meu consultório. Não tem jeito por telefone, querida. Tá bom? Eu já vou passar o número daqui a pouquinho. Um beijo grande para você. Vamos atender mais ouvinte? Depois tem que tar, passar o meu telefone, passar os cursos, né? Eu vou pedir até para ser meio rápido. Alô? Bom dia. Bom dia. Quem está falando? Meu nome é Vanilda. Tudo bem, Vanilda? Tudo ótimo, já falei, eu peguei no consultório assim agora de dia, estou fazendo uma forcinha pra tá ir pra uma congruência. Vou fazer uma pergunta bem rápida para ela não atrapalhar apagar todo mundo senhora. Tá. Eu posso fazer uma pergunta para minha filha? Depende do que é. Se for a pergunta de adivinhação, não. Ah tá. Ela me 33 uma pessoa... não lembro alemã. Fala mais alto, não esconde dela o que você está falando. Não, não, ela não tá aqui. Mas você fala baixo como tá se... Você tem mania de falar as coisas por detrás dela, né, Bem? Pode. Ser. É, <risos> né, amor? É, a Ai, mãe... não conta pra minha filha, viu? Mas essa <risos> mãe que cuida dela, né? É verdade. Oh, tô... é, é assim vai, solta, bom. vai, vai. É fala, ó, fala normal. Ah. Então, ela tá com 33 anos, sempre foi muito sediada, aquela mamona bonita. Todo mundo gosta muito dela é. E não acha a alma gêmea Ah, porque não existe, né, Bem? Então, ela... Não existe alma gêmea Existe sim. alma afins, mas alma é, gêmea não É o jeito não. que a gente fala, né? É E eu queria saber se, se tem alguma coisa que a gente possa fazer Fora os orações que a gente faz Olha, tem, tem sim, resolver a cabeça É porque <risos> quanto mais reza, mais... <risos> como é que é? Mas a sombração aparece, tá? Vai rezando pra ver que você vai. É que ela vai chegar nos 80 anos e ainda você vai estar rezando, tá? Precisa resolver o problema dela, entendeu? É. Por que que ela interrompeu esse processo na vida dela? Tem muito problema com o pai dela. Tá, ela que interrompeu, tá bom, meu anjo? Um beijo grande pra você. Tá. Pessoal, não dá mais pra atender, né? Quando eu chegar mais tarde em casa, eu vou ler todo mundo que está aqui, que está escrevendo. E aí, se der tempo, eu respondo de um por um lá no, né? Digitando. O número do meu consultório, 29508343. Você vai ligar hoje, se ligar hoje, deixa o seu nome uma vez e o número do seu telefone duas vezes. A partir de amanhã nós retornamos. Ou liga durante a semana 29508343. E o meu WhatsApp. Esse você pode ligar daqui umas duas horas, tá bom? Ou mandar um zap, daqui duas horas eu começo a responder. O que der para responder, eu respondo. O que não der é amanhã. É o um 9675 5250. 9675-5250. Você quer só receber energia fria? Duas ou três sessões? Pode ser, tá bom? Quer fazer só a radiestesia? Pode ser. Quer fazer o TC, o tratamento completo? São seis sessões, uma vez por semana, por uma hora. Eu tô no YouTube, Armendegur Mendian. Atendo por Skype. Estou atendendo muito à distância. Gente, o pessoal está me convidando para ir para outros lugares, mas eu preciso me ajeitar primeiro. Logo, logo eu vou. Agora, já vamos dar o primeiro passo, né? Vamos para Jundiaí, no dia 29, e vai ser um lugar maravilhoso. É, na Ideli, no Marcos, são pessoas assim fantásticas. Tá? Vocês vão ligar para o 29508343, aí a gente já agenda para lá também. E eu vou dar o curso de iniciação pela energia fria vibracional curadora, juntamente com a radiestesia quântica no comecinho de dezembro, nos dias 3, 4 e 11 de dezembro. Um sábado, domingo e um domingo. A metade da metade do valor. Você quer fazer? Você já precisa ligar e se inscrever. Por exemplo, vamos dizer que o valor seja um exemplo. reais vai ser R$5,00. Vamos dizer que seja reais para cada um, vai ser R$5,00 para os dois. Tá bom? Vale a pena você se inscrever e ser mais um médico energético do terceiro milênio, juntamente com a nossa equipe. Temos também ambulatório todas as quintas-feiras. Gente, amanhã às 18h30 novamente aqui com você. Sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada.